Da série Fraquezas do Homem, vamos falar agora a primeira delas, que é a fraqueza da personalidade, que se refere à incapacidade de manter um compromisso ou uma promessa. É aquilo que eu falei já, né? Ah, amanhã eu vou na sua casa, depois eu vejo. Esse depois é um perigo, né? Esse depois não diz quando. Mas o cara diz assim, ó, amanhã de manhã eu vejo isso para você. Agenda um horário, uma coisa que me, me perturba, que não gosto, porque eu trabalho com agenda, a pessoa diz amanhã às 9 horas, a gente se encontrar. Ah, então tá bom. 8 e 30 o cara diz assim, ó ah, não dá para fazer às oito horas, vamos fazer às nove e 30 Daqui a pouco não fazer às onze. Cara, isso é uma fraqueza de personalidade. Se você combinou, está combinado. Tem que manter essa firmeza. Né? Essa ou quando o cara diz assim, ah, vou ler um livro, vou ler tal livro em tantos dias. A partir de agora eu vou levantar cedo, vou na academia. Então essa fraqueza se manifesta. Quando uma pessoa não consegue cumprir suas próprias expectativas, né? que ela própria uh, tem sobre ela. E, obviamente, as outras pessoas também têm uma expectativa que ela não cumpre. Ela vai no médico e diz assim, oh, vou tomar os remédios tudo certinho, e não toma. É uma fraqueza de personalidade. Essa fraqueza é causada por vários fatores, como falta de autodisciplina, Falta de autoconsciência e falta de responsabilidade pessoal. Então é, você tem que desenvolver disciplina. Falou, está falado. Vai lá na academia, vai à academia, né? Disciplina em cima de você, como você vai fazer uma outra história. Mas você saiba que é isso, disciplina. Falta de autoconsciência é falta de você saber é, o que isso causa se você não cumprir. Você né, marca uma audiência, marca uma conversa, uma reunião e não vai, pô, cara, a falta de consciência, o que, que isso pode estar trazendo para você? Está vendendo a sua imagem de maneira errada ou certa, né? Falta de responsabilidade pessoal, então você não é responsável, você não está não tá puxando para você a responsabilidade, você vai pôr a desculpa em alguma coisa, ah, eu estou com preguiça, ah, tem que, em vez de você ir lá na, na reunião, você diz ah, eu estou com fome, isso não é uma... Então, quando uma pessoa não consegue cumprir esses compromissos, ela pode se sentir frustrada e insatisfeita consigo mesma, o que pode levar a um ciclo vicioso de comportamento. Então, você começa a acreditar que você não dá conta, que você, é, né, que você, você começa a se tornar fraco, porque você não consegue cumprir aquele teu próprio aquilo que você havia assumido. Então, começa cada vez ficar pior. Eu conheço pessoas que pagam academia, dois, três meses. Agora vou fazer, vou na academia. Vai nada, vai um, dois, três dias, depois não vai mais. Vou estudar tantos dias. Eu vejo isso com a maior parte dessas pessoas que fazem cursinho. Ah, eu vou estudar? Que nem um doido. Vou estudar sábado, domingo. Vai nada, não vai nada. Não, não, não, não, acaba não fazendo isso. Tá? Então... Essa fraqueza da, da personalidade, ela pode ser superada através do trabalho espiritual e da autoobservação consciente. Quando você começa, como acontece comigo, aconteceu comigo, é, quando você começa a ter uma espiritualidade mais avançada, quando a tua espiritualidade começa a crescer, a evoluir, você começa a saber quem você é, você passa a ser mais firme nas suas coisas. Né? Então, através da da espiritualidade e da auto-observação consciente. A auto-observação consciente é você ter consciência de que você está se observando. Você saber né, o que que você está sentindo agora. Se, por exemplo, eu perguntar para você, nesse momento, o que que você está sentindo? Será que você sabe? Sabe? Você tem que pensar, mas daí parou. Você tem que estar sempre consciente daquilo que você está fazendo, daquilo que você está vivendo. Ao se tornar mais consciente de seus pensamentos e ações, uma pessoa pode identificar suas fraquezas e trabalhar para superá-las, desenvolvendo assim uma personalidade mais forte e resiliente. Então aqui nós damos exercícios nos nossos cursos para que a pessoa observe o que ela está sentindo, o que ela está pensando, o que ela está fazendo. E aí você observa, epa, né? nós ensinamos a pessoa a enxergar, suas, a sentir seus próprios sentimentos. Então é, comece a observar o que você está sentindo. Está sentindo raiva. Na hora que você sente a raiva, a raiva vai embora. Na hora que você sente o medo, o medo vai embora. Então é isso. Comece a se tornar autoconsciente. Vá para a espiritualidade. Comece a se desenvolver, a se tornar uma pessoa maior. Né? Isso é você começar a vencer a sua, né, essa, essa fraqueza da personalidade. Você começa a ser quem você realmente quer ser, e não aquilo que você está aí vivendo, as coisas estão acontecendo. Beleza? Um grande abraço, vamos para o próximo vídeo. Um beijo para todos vocês, compartilhe esse vídeo, para mais pessoas aí, convide outras pessoas para conhecer esse nosso trabalho. Vai ajudar todos nós. Obrigado, um beijo no seu coração, tchau.